Bom dia, pessoal! A gente acabou de chegar em casa, a gente foi passear hoje Eu e o Pongo, né? Vou levar ele na rua um pouco E agora eu comecei a levar ele na rua movimentada Porque até agora a gente sempre levava ele só no... Tô toda vermelha, né? Só no na fazendinha aqui perto, no campo, né? Aí cada vez que a gente ia aqui pra cidade com ele Ele agia assim que nem um cachorro louco então eu comecei agora a levar ele para o outro caminho aqui, em volta de, de onde a gente mora Para ver se ele acostuma com carros passando na rua, com pessoas e tal E foi super bem, né Pungu? Agora a gente tem que repetir essa lição todos os dias Agora eu vou fazer um chazinho para mim, porque eu preciso editar Eu vou pegar Eu não sei quantas vezes por dia Eu tenho que vir e arrumar esse tapete Não pode latir ah, ah, ah. Gente, eu tava aqui editando E quando eu entro em editando Modo editando eu esqueço do mundo e da vida Agora você vê que já é quase uma hora da tarde Dez pra uma Eu não almocei ainda E eu tenho que sair já daqui a pouquinho para levar o carro na garagem Porque tem tá um negócio lá para arrumar Então a gente vai rapidinho só aqui embaixo Né? para você fazer as suas necessidades Porque eu não quero correr o risco de deixar ele em casa Sozinho Sem ter descido Vamos lá? É. Ah, ah. Você tá aprendendo, é? Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, e agora ele não quer subir. Vem, Abulho. Isso. Sites. Sites. Muito bem. Porta. Opa, não tranquei. Pronto, agora eu tenho 7 minutos para tirar minha comida do forno, comer e sair para levar o carro, senão eu vou me atrasar. A gente resolveu se livrar do nosso micro-ondas, porque nos falaram que faz mal usar o micro-ondas. Então, cada vez que eu tenho que esquentar comida, eu tenho que colocar a comida na panela. Então hoje eu tinha um pouquinho de legumes e um pouquinho de creme de champignon. E eu resolvi colocar tudo um em cima do outro, assim, e colocar no forno para esquentar, porque eu não ia ter tempo de esquentar na panela. E eu tô desconfiada que isso vai ser aquele tipo de comida, assim, que fica maravilhoso, mas que você nunca mais vai repetir, porque é resto em cima de resto, né? Hum, pior que combinou. Talvez a gente tenha que repetir isso daqui. Eu tenho que ir, não consegui comer nem metade da minha comida, mas depois eu como, senão eu vou me atrasar demais. O Blu, eu já volto, tá? Cheguei cinco minutos adiantada e agora eu vou ter que ficar esperando aqui no carro frio, porque eu acho desperdício eu ficar com o carro ligado por cinco minutos só pra ficar quentinha. Probleminhas resolvidos. Eles disseram que ia demorar meia, uh, 15 minutos Levou meia hora, mas tudo bem Tá ótimo Tudo resolvido, tudo funcionando de novo E agora eu tô indo pra casa porque eu não paro De pensar naquela comida que eu tava comendo eu Tava muito bom Tô com fome ainda Mas enfim Vamos voltar a editar agora <música> aparentemente nenhum dano agora, a gente, ele sempre faz isso quando a gente chega em casa, ao invés de ficar aqui pulando na gente, ele sabe que ele tem que ir pra caminha dele, porque daí ele ganha oi mais rápido aí ele fica lá olhando pra gente com esses olhão, assim, esperando olha que fofo tá esperando ganhar um oi, é? você tá esperando um oi? Tá. Isso é a minha sobremesa E o resto é a sobremesa do Pongo Porque ele adora laranja ah, Boa tarde, boa noite minha gente Boa noite Pongo Acabei de chegar em casa depois de um dia corrido de trabalho a Carol foi me buscar na estação de trem A gente já deu uma volta com o Pongo Comprou uma comidinha gostosa Agora a gente tá aqui ó Com roupa de ficar em casa Pra Eu ficar juntos ver. <risos> ah, estou sendo Relaxar atacada brincar 30 vezes por dia Falei pra vocês hoje Ah é tão bom chegar em casa e perceber que essas duas coisas lindas aqui estão esperando, com, com muita vontade de ficar comigo. Isso é, isso é a melhor parte do meu dia. Ei, calma! O que, que vocês esperam dos nossos vlogs? Vocês têm gostado dessas conversas que a gente tem feito sobre. Adoção, filho, uhum. etc Ou vocês gostam mais de ver O nosso dia a dia, ou vocês gostam mais Só de ver coisas incríveis Que a gente faz assim, quando a gente Vive altas emoções <risos> Porque Depois do Natal, a gente vai parar De postar todo dia, né Mas eu não gostaria de voltar a postar Só uma ou duas vezes por semana Eu acho muito pouco uhum. também Eu acho legal quando você tem um ritmo assim E, né, enfim Com. All ye faithful, joyful and triumphant. Come ye, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Angels. Come. Eu vou falar mais uma coisinha por hoje e daí eu prometo que eu paro por hoje, tá? Eu só queria mostrar pra vocês uma, uma ideia de presente de Natal Se você ainda não comprou todos os seus presentes de Natal E não tem mais ideia do que comprar pra sua família, pros seus amigos e tudo mais é, Eu queria indicar uma coisa que a gente comprou já um ano atrás e Que foi esse calendário aqui Ele é pintado à mão assim né, aquarela pintado à mão eu achei ele lindo, lindo, lindo e o que tem de mais especial nele, na verdade é que ele é feito por uma mãe uma pessoa que eu conhecia através do YouTube e ela é uma pessoa, um casal que está tentando adotar uma menininha da África e essa menina se chama Joy então o nome do canal deles é Our Joyful Journey a nossa jornada alegre, né? E nesse canal eles contam toda a história até agora de como foi Eles estão tendo muita dificuldade para trazê-la para casa Desde o ano passado ela está fazendo esses calendários para vender Para arrecadar dinheiro para as viagens deles para lá Porque para adotar de lá eles precisam passar a família inteira Morar um ano lá é, na Uganda E para poder fazer a adoção valer, né? E, e eles já estão há anos nesse processo e eles não conseguem, não conseguiram até agora trazer a Joy pra casa. Então, eu acho que é uma causa, assim, é um presente lindo, é super útil, não é tão caro, assim, apesar de que, claro, não é o mais barato se você for comparar com um, com um calendário de mercado, mas eu acho que o que você paga a mais em cima dele... É, sabendo que vai pra uma boa causa que vai ajudar essa família a trazer essa menina pra casa e esse ano eu já encomendei o meu pra 2018 e ela fez esse ano ela fez retratos de rostos né de pessoas e ficou quando eu vi o de 2017 eu pensei Ai, que linda ela tem jeito né pra pintar quando eu vi esse daqui eu falei meu Deus ela não tem jeito ela pinta ela pinta vou mostrar pra vocês rapidinho esse é o de 2018, só pra vocês terem uma ideia, essa é a Joy, essa é a menininha que eles estão tentando trazer pra casa. Eu não vou mostrar todos pra não, per né? não perder a graça. Se vocês tiverem vontade, tiverem interesse de procurar esse calendário pra comprar, eu vou deixar o link do canal dela e o link pra comprar o calendário aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você não tá participando ainda do nosso sorteio, que a gente tá fazendo um sorteio de Natal... Com produtos bem legais, bem gostosos, se você não viu o vídeo ainda, eu vou colocar aqui em cima isso é, Corre lá que ainda dá tempo O sorteio vai ser feito em 4 dias Pelo então, que você é grata hoje, querido? Batata frita <risos> Sério? Sério <risos> Sério? <risos> bem sério. Eu sou grato por vocês, nessa vida de Youtube, nessa vida de vídeos a gente faz contato com pessoas e a gente acaba criando um relacionamento com pessoas. E hoje eu sou de uma, de uma maneira muito sincera grata por vocês que participam com a gente. Muito obrigado por isso. Então, boa noite. Nossa, agora eu me senti mal de agradecer pela batata frita. <risos> você deveria mesmo se sentir mal por isso. Então, dá boa noite para eles comendo batata frita. Boa noite, gente. Espero que vocês possam comer muita batata frita também até o fim da vida hein? Obrigada por assistir. Boa noite. Até amanhã. <risos> Gente, muito obrigado de verdade por participarem. Obrigado pelos comentários de vocês, pelas, pelos desejos de, de filhos, de sucesso na adoção e tudo mais. Isso é muito especial. Até mais.